Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o meu amigo Francisco, um ilustrador que eu já conheço já há mais de uns 15 anos, né, Francisco? Por aí, é até um aí. bom tempo já que a gente se conhece. E hoje ele veio contar um pouco para nós aí, um pouco da sua história, dá da, da uma resumida de leve aí na, na sua carreira de ilustrador, Francisco, ou para dos amigos. Tá aí. certo. A minha carreira é uma carreira que já tem alguns anos, dá para notar até pela minha experiência visual, né? Mas... Eu sempre me dediquei muito à ilustração Porque é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei É um trabalho que para mim faz parte do meu dia a dia Não tem como E eu consegui, dentro do possível Associar a parte que eu gosto com a sobrevivência Então aí já há mais de 30 anos trabalhando E na, na ilustração você tem algum estilo próprio? Alguma técnica que você desenvolveu? Ou que gosta mais de fazer? Marcelo, eu vou ser bem franco Eu sou uma pessoa autodidata Sempre trabalhei com desenho. Não me especializei nesse ou naquele estilo, ou nesse ou naquele segmento. Eu gosto de desenhar, então é trabalho artístico, trabalho é, infantil, cartoon, óleo. Você então, já passou, passou, já trabalhou em algumas agências, né? Eu você trabalhei em contou... de propaganda, na época que a ilustração era bastante usada, né? que você precisava realmente expor uma ideia através do desenho. Hoje, com a tecnologia, a coisa ficou mais simples. Mais, mais rápido, né? Mais rápido, mais, é, mais dinâmica, vamos dizer assim. Tá jóia. Agora eu gostaria que você falasse um pouco para nós, contasse a história da turma do Guaraná. Inclusive você pegou um pouco os personagens aí, né? Isso. Que né? É uma turminha que você criou. Conta como que surgiu essa turma aí. Essa turma aqui do Guaraná, é o Macaco Guaraná, né? Então ela é inspirado numa, na fauna brasileira. Já tem alguns anos que eu venho trabalhando em cima desse material. E é um trabalho que eu desenvolvi. Visando a criança, lógico, um personagem infantil, e mostrar um pouco da nossa fauna e da nossa natureza, da nossa flora. E esses são os personagens, né? Tem esses a... são os personagens. Vai falando um de cada vez aí. Eu gostaria de ter aqui um termo, um. um, um... Onde tem todos? É, exatamente. Aqui, bom, aqui eu não sei se vai dar para visualizar bem, mas. Vou mostrar ali de pertinho é. um pouco. Aí tem o. Aqui, ó, o pessoal dá uma olhada. Opa, virei aqui, pronto aí falo, aí temos o tem o personagem principal que é o macaco né é então, o macaco guaraná que é o, é o é o líder da turma né depois tem os coadjuvantes dele então tem a Hortência a Donanta a Hortência, a Hortência, Hortência é uma onça onça, onça pintada. pintada e ela é também uma é uma personagem que está sempre de certa forma em não em atrito, mas em concorrência com o guaraná, porque o guaraná é o macaco, seria o predador. E você acabou criando cada um uma, uma personalidade. Cada um tem sua personalidade. A anta, que é a donanta, né, é o animal maior mamífero brasileiro, e é mais tranquilo também, mais sossegadão, então ele está sempre acompanhando as histórias e muitas vezes passando pra, sendo passado para trás. O jacaré, que é o panta, o pantanal, o tamanduá, o bandeira, o jabutico, que é o jabuti, a Ema, a Emanuela, então são vários personagens voltados à nossa fauna. E com isso eu tenho desenvolvido algumas histórias, focando sempre meio ambiente e, e histórias infantis, levando para a criança o um conhecimento da nossa fauna. E quais locais você já conseguiu expor, apresentar, onde foi usada? Esse trabalho eu consegui ele, expor ele há um tempo atrás, já faz alguns anos, no programa de televisão, onde a gente tinha uma turminha que fazia a Turma do Guaraná, fazia uma florestinha, falava nisso daí. No programa da, da Mara Maravilha, já tem alguns Era na alguns nossa, SBT, né? Era na, na época já era na Record. Era na Record. Depois eu fiz alguns trabalhos, lançamos uma coleção de livros. E hoje eu tenho feito bastante alguns cadernos de atividade para a Criança como de com mensagens, com meio ambiente. Vou sempre voltado a esse segmento de... De natureza e de foco ambiental. Bacana. Agora eu gostaria que você deixasse um pouco alguma dica uhum. para aqueles jovens que querem ter um sonho de ilustrador, desenhista. Você outro dia me contou também que já deu algumas aulas né, de leve para algumas crianças. Mas Sim. aquele que está ouvindo, talvez pela primeira vez, e tem muito talento e vontade de ser um desenhista, que, que, qual mensagem você deixaria para os jovens? Bem, eu acho que é assim: a mensagem é perseverança. Você gosta, você tem que perseverar e trabalhar mesmo. Trabalhar duro, procurar exemplos de estilos e tentar definir um estilo que você acha que você se sinta bem. Agora, o mais importante realmente é a perseverança, porque é um trabalho que é pessoal, não adianta, é um talento que você tem, você tem que desenvolver. E realmente não me diz sacrifício, porque o mercado está aí, agora precisa. Ser, precisa Procurar o mercado. É, e hoje em dia, com a vinda do computador, ficou mais fácil para expandir a divulgação mesmo do trabalho, você captar, se inspirar mais, né? Você pode até ver trabalhos de outros países. Isso. Eu hoje isso aí... fica um pouco mais. É, com mais conteúdo, né? A pessoa que tiver aquele certo talento e pegar gosto, ela pode. É, realmente ter mais informação e, e depende de cada um. Alguns, como você mesmo falou, conseguem ir por sozinho, é, né? É, você precisa... se eu, eu falo migrar, né? No meu caso, eu sempre trabalhei com os materiais é, de uso que não era o computador. Pincel, nanquim, tinta, tudo bem. Mas você, hoje, com o computador, você tem muito mais facilidade nesse sentido. É lógico que o desenho é o primeiro passo. Você vai rabiscar, você vai riscar vai fazer a lápis o aranquim depois você usa o cortador como uma ferramenta agora o primeiro passo eu, eu independente da solução final mas o primeiro passo sempre é o o desenho né a preparação a ideia né a ideia em si que é mais mais forte então é tá jóia agradeço você aí é, muito contente passando um pouco a sua história aí para para os nossos amigos eu espero que possa ter acrescentado um pouco das coisas e sempre voltando a dizer aquilo, ó, é um talento que você tem e tem que desenvolver. Tá, Joy. Até logo. Um abraço para todos.